aí pessoal ó, como é que fica ó ó aqui ó é feita a cavinha e fica exatamente o p embutido dentro do revestimento a pia vai aqui em cima aqui embaixo ó, fica só um pedacinho aqui a gente rejunta e já mata ó. não fica aquele buraco feio tá vendo fica aquela bem acabadinho por baixo ó. agora é só calçar bem mesmo mandou chubamento, pessoal joga as, as pias em cima Faz o encontro das pedras com massa plástica. Show de bola. No geral, pessoal, o cimento demora em torno de 14 a 21 dias ali pra dar uma sustentação, né? A boa resistência. Então, assim, a gente, a gente chumba as grapas e deixa. E vai fazendo outra coisa e deixa curando aquele cimento ali. Se você colocar uma pia dessa de granito numa grapa daquela e tirar isso para ela no outro dia, ela cai, viu? Faz isso não,